Olá, ah, eu sou o Riva, sou de Santos é, tem sido um privilégio chegar aqui e ver o um trabalho que já tem sido feito pelo oito Não é fácil olhar as crianças e, e ver tanta necessidade, mas ao mesmo tempo é tão confortante receber o amor deles. Você chega aqui achando que você vai fazer diferença na vida deles e de fato você faz mas o que eu tenho percebido é a diferença que eles têm causado na minha vida para do carinho. São crianças super amorosas. Às vezes é difícil deixar a família em casa, mas o fato de sabemos que nós estamos sendo abraçados também por todos vocês que, que suportam, que apoiam esse trabalho, nos conforta. É, existe muito a ser feito ainda, mas eu já, já percebi que um grande passo foi dado. E o trabalho não pode terminar aqui. Então, assim, do fundo do meu coração, eu espero que isso não venha a ser um, simplesmente uma mensagem que você venha a esquecer, mas que você possa compartilhar. Não deixe essa chama apagar. As crianças dependem de nós, dependem de cada um de nós. Ok? Grande abraço.